Salve, salve, salve, nação de brincantes! Minuto aula e mais uma atividade sensacional! sensacional. O que, o quero Aninha? Sensacional! sensacional. Com, vou nem aqui, a colar! E? Ana Clara! Ana Clara! O jogo se chama Tic Tac Tuk. É um jogo que nós vamos trabalhar sensibilidade rítmica coordenação motora, noção de espaço, atenção, concentração, inteligência rápida, velocidade de raciocínio. Nós vamos confeccionar alguns papeizinhos com as palavrinhas. TAC, TEC, tique, toque. E, tuque. And tuque. e vamos colocar espalhado as palavrinhas no espaço que a gente tem. Não precisa ser numa sequência. Ok? A gente colocou aqui a ideia. Então, eu vou ser o comandante do jogo. Eu vou chegar e vou falar para a Aninha. Aninha, vou te dar uma sequência. Você tem que botar a mão no tec. Ela vai lá, coloca a mão no tec. Agora eu quero o tic e ela põe a mão rapidinho no TikTok. TAC, TAC, tique TAC, Perceba que ela tem que ouvir discriminação auditiva, discriminação visual, de ver onde está, localiz onde está localizada as palavrinhas e tocar. Discriminação tátil. Agora é a sua vez, Ana Clara. Fala uh, pro pai. TAC, TUC. TAC, TAC, Pedido, velocidade, vamos que vamos! Tac-tec, toque, toque-tec! Oh, meu Deus do céu! Tac-tec-toque-tuque-tec! E o jogo vai. Nós podemos dessa maneira. Nós podemos fazer com os pés também. Ao invés de usar as mãos, a gente pode espalhar em vários cantos, abrir a possibilidade de colocar no espaço que a gente tem nos papéis, e os brincantes irem correr, todos ao mesmo tempo. Então, vai lá no TAC, que está do outro lado, volta para o TAC, que está perto de mim. E aí, vai a brincadeira de acordo com as estratégias que vocês fazem. Não deixem de brincar essa brincadeira, que é muito incrível, que trabalha muito a questão de neurociências, de fazer o nosso cérebro pensar. Jogos cerebrais. Vem comigo em mais um Minuto Aula com a próxima sequência. Acompanhe a gente nas redes sociais e até mais! Tchau!